Oi pessoal, eu sou o Evan Boy, e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e esse aqui é o Beijo Underhead O vídeo de hoje eu vou relatar porque eu assisti Velozes e Furiosos 9 e eu vou relatar hoje como será o dia em que eu assisti Velozes e Furiosos 9 e sim, isso mesmo, eu assisti Velozes e Furiosos 9 The day we Hey, that's pretty good. No, I assisti it assisti Really, nigga? No, I didn't watch it so much. I didn't watch it so much. Well, from the beginning, you see, there's assim, assim, assim, like that, like that, like that, like that, like that, like like não são todos, 13, 14 de disseram E... Esqueci, mas aparece John Cena Aparece... Van Diesel Aparece Torreto Que Van Diesel Aparece aquela dama do gajo Aparece... Aquela assim, aquela, aquela tia assim, tipo, meio estranha, aquele outro vídeo anterior, também aparece <coughs> é, Também aparece e, tipo, no fim descobrem que, não, não é um fim, é né? no, no filme mesmo Tipo, falam aí que Torreta e John Cena são irmãos no filme Nem deixa saber contar, não deixa saber contar, não é assim, não sei se eu contar, não é assim, pá Não deve saber contar, não deve saber contar é. Sim, são irmãos Só que, se comem assim, o meu mercado, vai Ah, tá bom, mas são irmãos, sim, são irmãos E tipo, no filme, né, acontece por aí Tchan tchan tchan tchan tchan tchan tchan Magia aquilo aí, magia aquilo aí Eu sou Boiless Esse gajo a falar aqui É, é Boiless, só que esse aqui é do futuro E já agora, eu sou Boiless vai ver de futuro, como fala? Aquela casa que construíram, aquela casa que explodiu Tipo no filme de anteriores que eles construíram aparece também Aqueles chineses que morreu naquela versão, tipo, versão Tóquio Está vivo, mano, não morreu, mano Está vivo! Não morreu, não morreu E no filme explicam tudo Quem quiser assistir eu vou deixar o link na descrição do vídeo Clica aí, vai direto ao site e assista o filme em fogo ou 4K e é isso. Depois já aparece aqui a discutir, está vendo? Tá vendo? Depois vem uma parte assim, Joe, os dois, os dois o mesmo carro, só que esse gajo que é Johnson tem carro cor azul, fandis tem é carro cor preto, mas os dois são Ford de mostango, E a Mustang, depois tem uma barra branca assim aí em frente que também tem nitro, nitro é aquela coisa sai, depois sai como tipo, fogo, assim atrás faz arde muito rápido, é aquela cena aí, Eu né? Relaxa estou a falar, tô a falar, tá bom? Já. Tá yeah. yeah. Depois faz aquilo aí, torreço, não sei pensar o que na cabeça, tipo, tinha uma corda, assim, uma corda bem biga, tipo, assim, né? Corresponde. Corre. eu não sei que corresponde. Então um gajo quando saltou aí aquela cena engatou no carro, depois eu não sei, não sei. Não é possível. Uma que ela pega, consegui carregar um carro com pessoas depois, não sei se estão gordos, não sei, agora assim, depois foram-se, bater, se bater com o carro, depois aí, tem uma nova moça que saiu que tem cabelos assim, tipo tem mexe assim para trás uma like bonitinha assim mas esse tipo de cena aí depois esse gajo tem uma parte que aparece uns carros assim Aparecem uns carros assim, tipo que tem imã assim, tipo controle remoto da paiana Aparecem uns carros assim, vai pro quando faz assim, segue o ok? que? zero dois são dois carros, segue ferro seguem segue se assim, bate depois ele faz de novo assim, vou se bater assim nas extremidades. Vou se bater nas extremidades. <coughs> e acontece que nesse filme, Belanços Furiosos sim. Que é a parte que eu mais gostei. É que é aquela parte que aparece like. Tipo, tipo, tipo carros, assim. A pessoa faz. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. <coughs> Você é <coughs> tipo. Minha corona. Mas você é tipo, sou carro, você é tipo, sonho, aí. tudo aí, problema, você não tem problema, não entende nada, babido. E já agora, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, me acompanhe vocês, deixa seu like, comenta no vídeo, quais boas ideias que eu vou fazer no vídeo, compartilhe o vídeo para mais pessoas, é, ativista, ativista, ativista. ativista. Tem uma parte que eu, tipo, uma parte que eu muito gosto, tipo... Não, não, não. Espera hey. não quero essa com não é assim que aconteceu, espera, eu, eu também vi, eu também vi. Que eu vi? Que eu Tá mentindo? Tá mentindo? Eu, você não assistiu bem, eu estava sentado à frente, que é sentado à frente, primeiro. eu primeiro. Como você está explicar Eu, mas eu vi primeiro. Eu, e nada espera, espera, espera. Não, não, não, não, não. Eu vi primeiro porque eu estava sentado à frente Por isso que eu vi primeiro, então hum. deixa eu contar Você quer contar o ok? que? Você quer contar o ok? que? Tá. Quem disse que o pessoal tava assinando a frente veio primeiro? Aonde? Aonde Aonde? Aonde? Ih, nunca ouvi Deixa lá contar Aí tava se batendo, bro Carte B Carte B, aí tava se batendo Espera lá, espera não vou contar, não vou contar Mas espera Ok Ainda porque tipo, tava assim, patei ali, cara, assim, mano. Tipo, toma, toma, esse cara vira o meu soco. Agora esta vira, assim, mano. Hihihi. Cadê? Hi. Hum. Hum. Depois do filme, a aí, pum, calma, é explodir. Apareceu tipo, uma, uma cena tipo na na nave espacial. Apareceu, apareceu uma cena. Aí depois, assim, apareceu uma cena tipo nave espacial. Do nada. Uh assim, eu assim, espera, Assim, assim, assim, assim, Dois, eu estou a dizer a não. Tu não. Tu para não. Tu Sim. Nada, tipo, tá gravando vídeo de Podemos falar depois? falar depois. Liga depois. Tá bom. Aí, dia. Quando eu terminar de fazer vídeo, vou dar Tá bom. Ok. É, era minha tia. Tô a brincar, era o meu amigo. Que, que fica aí. É, isso não interessa. Depois daí, o filme. O filme. Quando nós assustamos tá, é tipo. Eu vou falar que é o card de bico. card de B, é o card de mano! Eu vi primeiro. Eu senti a frente. Eu vi primeiro o grande card de Você conhece o card de B? É o card de É Nada, não é o card de B. Você não dá falar o card de Você dá falar que card de não dá falar o card de offset. dá de offset. Aquela que você diz quando no ginásio, o teu corpo vai ficar como o dela. <risos> diz quando você pegar ferro, você vai ter o um corpo como dela. É essa aí mesmo. Eu tava quando vi, aquela foi a parte que mais me. Tipo no filme, tá vendo? Quando apareceu o Gabi, eu tava imaginando, tipo, depois também lá no filme, a com a jama, assim, que Gabi me chamava de seu gado. Sou gado. E falando falar gado pra mim. Eu imaginei até agora, eu imaginei. Só so, que do nada, sempre espaço esse filme, esse filme, ela nem sequer sabe não existe nem aí mim. Mas é pá. bicho, Joe. Do nada, depois você não aí faz, não faz o irmão. Irmão, John Cena nesse filme é bandido. É bandido. É tipo o filão da vez do filme. Ah, depois. Ah, Vandiz sempre sempre artista, né? Artista não. Sempre é personagem principal, mas é artista né? uh, Depois os gajos saem, saem, se você se... Chega uma parte que. você não pega arma também, que também pega arma assim. Uh, se aponta os dois se batem, se arrancam. Esse arma daquele, aquele arma daquele. Se Tipo, não sempre pensaram, Mas, porrada, eles mano. Não sei o que, Toma seu padeiro, eu dá um soco seu e toma soco, e você vir de novo comigo E está vir comigo já era, já era, já era, ele foi embora Depois cara que não apareceu mais. nós saímos fora aqui, daqui que vai saber, aí você que fazer uma vontade? Calma, tá uma na tá Assim, tá tipo... me okay. mas é isso eu espero que tenha gostado do vídeo se gostou do vídeo se inscreva no canal me siga lá no Instagram vamos lá seix e essa foi a vez em que eu assisti o Velozes Furiosos ou melhor esse foi dia que assisti Velozes e Furiosos 5. valeu por ter assistido vamos lá seix e até a próxima